Será que posso comprar um imóvel que tenha uma hipoteca ou uma pinhona? Se tem dúvidas em relação a este tema, veja o vídeo desta semana. Olá, meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Esta quarta, lancei mais um vídeo. O um vídeo sobre a compra de um imóvel com hipoteca ou penhora. Todas as semanas lanço novos vídeos inéditos de material útil para quem está interessado no mercado imobiliário. Se quer receber em primeira mão, todos os meus vídeos. Subscreva agora o meu canal. Se está a pensar comprar casa, não deixe de ver também um dos meus vídeos já publicados, os 5 maiores erros que são cometidos quando se compra casa. Veja o vídeo agora para os evitar. E vamos continuar com a resposta ao tema desta semana. É ou não é possível comprar um imóvel com uma hipoteca ou uma penhora? Claro que é possível. É possível desde que sejam tomadas as devidas precauções é importante começar por esclarecer que uma hipoteca e uma penhora são coisas diferentes. Uma hipoteca acontece quando vai ao banco solicitar um crédito e o banco necessita de uma garantia real. E então, o comprador faz uma hipoteca voluntária sobre o imóvel e, apesar de a propriedade transitar para o proprietário, para o comprador, aliás, Uh, o que acontece é que o banco, o banco fica com um direito sobre, sobre a casa, fica com um ônus inscrito sobre a casa. E se houver incumprimento, poderá executar esse, esse direito que tem e assegurar que a dívida é paga. A penhora é completamente diferente. A penhora uh, acontece por incumprimento do uh, pagamento de, de um dever por parte do proprietário. Ou seja, quando existe uma penhora é porque de facto há, há um atraso. Uh, no pagamento de uma obrigação do proprietário, seja uma, obriga uma obrigação junto da, da autoridade tributária é ou de um credor particular, E é inscrito um ONU é que um, impede a venda de ser feita antes do pagamento desse ONU ocorrer. Com as hipotecas o processo é simples e, e previsível. Está, está previsto no contrato de, de uh, mútuo com a hipoteca e, portanto, não tem muito o que saber. Tem que se dar um pré-aviso ao banco de, normalmente de 10 dias úteis, para que o branco imita o título de distrato e possa considerar a, a dívida saldada no momento da escritura. É, é relativamente simples e quase todas as pessoas que compram casa a alguém que tem uma hipoteca no banco passam por este processo. Nada de, nada de preocupante aqui. Em relação às penhoras, temos, uh, temos que ter um pouco mais de atenção. E a atenção que temos que ter em relação às penhoras é que, de facto, pode haver, há uma distinção entre aquilo que são as pinhoras da autoridade tributária e do, da segurança social e das pinhoras feitas por entidades privadas. No caso dos processos de execução fiscal feitos pela autoridade tributária ou pela segurança social, desde 2016, que não é possível ao fisco vender imóveis, que sejam habitação própria e permanente, por causa de dívidas fiscais ou segurança social. O fisco pode, pode colocar uma penhora, pode, na realidade, colocar um ônus no um imóvel, mas o imóvel continua a ser propriedade do, do, do proprietário. E, como tal, este pode vendê-lo, desde que, antes de, de fazer a escritura, ou, no momento da escritura, pague as suas dívidas ao credor. Já com os processos de execução oriundos de credores particulares, pode haver um pouco mais de complexidade. E aqui é que eu recomendo alguma cautela. O que eu acho que tem que fazer, aliás, o que eu recomendo que faça, é informar-se sobre a dívida e sobre o estado em que está o processo de dívida. Se ainda não está numa ação executiva é provável que uh, o credor aceite o pagamento do, do, da dívida e extinga o, o processo de execução. No entanto, alguns credores, quando chegam à ação executiva, já não permitem que o pagamento da dívida seja, seja feito, porque já entregaram a um, a um solicitador de execução e estão à espera que, uh, que haja uma venda em asta pública. Resumindo, é possível sim comprar um imóvel com hipoteca ou penhora sem grandes dramas. Com a hipoteca, só tem que avisar o banco, dar os 10 dias úteis de, de pré-aviso para que o banco imita o extrato, receba o cheque no dia da escritura e cada um segue a sua vida. Em relação às penhoras, tem que ter o cuidado de verificar que tipo de penhora é que está a ser executada, qual é que é a fase em que a penhora está, para saber se pode ou não avançar com o processo. Para terminar este vídeo, vou deixar aqui algumas recomendações. Uh, Peça sempre, independentemente de ter uma hipoteca ou não, peça sempre outro tipo de, de, de garantias uh, aos uh, proprietários. Por exemplo, uma uh, declaração de não dívida do condomínio. É muito importante uh, que, que tenha a sua situação futura esclarecida. E, portanto, solicite sempre uma declaração de não dívida do condomínio ou declarando que todas as, as obrigações do proprietário, até ao momento... Da, da transação, da escritura, estão liquidadas. Uh, deverá ter também atenção que se tiver a comprar uma casa com penhoras, poderão haver outros, outro, outro tipo de dívidas que uh, não aparecem uh, necessariamente na certidão de teor, que deve sempre pedir que deve sempre pedir a certidão de teor para verificar quais é que são as dívidas que estão uh, uh, com, com o imóvel uh, e também deve verificar se uh, existem dívidas de IMI por pagar de anos anteriores. Não é que isso seja um problema, porque quando chegar à, à escritura para fazer a emissão das guias de pagamentos do IMT, do Imposto de Selo, as guias não saem, não são emitidas se houver dívidas, quer da sua parte, quer da parte do, do proprietário, mas cria ali algum transtorno. O último conselho, e muito, muito importante. Se vai comprar uma casa com pinhora e vai fazer um contrato de promessa de compra e venda, faça-o sempre com, uh, num, num cartório ou junto a um advogado com reconhecimento das assinaturas e exija, exija sempre que sejam feitos registros provisórios de adquisição. Estes registros provisórios são uma declaração que, são feita, que é feita na, na conservatória do registro predial em que o proprietário declara que hum, houve um pagamento inicial e que, portanto, você tem um direito sobre a casa. É, se alguma coisa correr mal, por alguma razão, está lá registado, digamos que é uma espécie de... De, de senha de direitos, fica numa lista de prioridades e, e está garantido que o valor que entregou em contato de promessa não é perdido e não desaparece, está bem? É uma, é uma sugestão que eu espero que aceite porque vai com certeza uh, trazer alguma tranquilidade. Espero que o vídeo desta semana lhe tenha agradado. O meu nome é Nuno Muros Cardoso, sou agente imobiliário. Trabalho com uh, clientes que compram casas também com Pinhar e hipotecas desde 2002 e estou aqui para o servir. Caso necessite de alguma coisa, os meus contactos estão na descrição e estou ao seu dispor. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar?